Super obrigada, Salim, por estar aqui comigo hoje Então eu vou te apresentar e aí a gente vai bater um papo Principalmente com o objetivo de trazer aqui para essa turma da GV Alguns dos seus insights, visto que você já está aí no, no mercado de trabalho Há um tempão e tem realmente a experiência do que funciona Então, apresentando esse super profissional que está aqui na minha frente Eu vou até ler o seu currículo, porque eu não sei Olha, de qual tanta... vai no LinkedIn gente vai no LinkedIn Link, depois a gente deixa o LinkedIn então o Saque, <risos> ele é administrador, comunicólogo, especialista em RH, coach e mestre em administração pelo INSPER, executivo com mais de 17 anos de experiência em recursos humanos, comunicação e marketing em organizações multinacional e nacional de portes diversos Atualmente o Salim é Head de talentos e diversidade para a América do Sul da Ford E professor em diversas instituições Em 2020 foi considerado personalidade de RH pela Associação Brasileira de Desenvolvimento do Paraná E indicado como um dos executivos de RH mais admirados do Brasil No mesmo ano pelo grupo de gestão de RH Uau, me conta sua trajetória Ó oh, gente, esse ano foi um ano bacana, né aconteceram um bo... aconteceu bastante coisa legal Mas vamos lá, como você falou, né? eu sou formado em administração e comunicação Minha primeira experiência profissional eu vou contar porque eu acho que é interessante Muito conectada com o tema que a gente está falando aqui Eu queria morar fora do Brasil e meu pai, um pai libanês né pelo meu nome Falou, ai filho, você vai para um lugar, mas seu primo é monge, é lá na, nos Estados Unidos e eu queria que você ficasse com ele, né, acho que vai ser uma experiência bacana, etc. Ou seja, eu tive que morar num mosteiro por um tempo, na Califórnia, de uma religião chamada Self-Realization Fellowship. O fundador foi a pessoa que levou a yoga e, e, e meio que estimulou a meditação nos Estados Unidos, que é o Paramahansa Yogananda, que tem um livro clássico chamado Autobiografia de um Yogi. E eu tive que ficar durante um tempo, da. eu era assistente de cozinha, em troca da hospedagem, no retiro fazendo meditação todo dia, né? cria yoga, uma série de coisas é, porque meu pai entendia que aquilo ia ser importante para mim no futuro né, em termos de gestão da minha inteligência emocional, ansiedade né? Sou né, como boa parte de quem deve estar assistindo ainda a gente, ou são Z, não sei mas eu tinha essa questão, é, eu era muito agitado ele achava que ia ser interessante então fiquei quase seis meses nos Estados Unidos é, e boa parte desse tempo foi no mosteiro que foi uma experiência incrível que hoje, 20 anos depois eu me sinto muito conectado, eu encontrei até meu primo que era monge ano passado, no Natal Foi muito engraçado, porque ele deixou de ser monge e eu já virei executivo Não sou jovem e a gente vai fazendo associações de como isso ajudou na nossa formação como ser humano E aí depois eu entrei como trainee em uma grande empresa brasileira de construção e de infraestrutura Fiquei lá durante nove anos, foi lá que eles identificaram que eu tinha o potencial de RH porque durante a, é, o início aí da minha carreira eu fui marketing, né? cheguei a ser apresentador de televisão, engraçado isso, eu era um personagem na televisão da Bahia, né? interagia com os artistas lá no carnaval, produzi muita coisa, vivi muita coisa na relação e comercial com marketing, e aí comecei essa carreira no RH nessa empresa, fiquei nove anos rodando o Brasil, e aí mais um ponto que eu acho interessante é que né, né, no início da carreira a gente não tinha essa, essa coisa virtual tão estabelecida então a gente ia muito para os lugares, então eu me lembro de um filme do George Clooney que chama Amor Sem Escalas que ele saia viajando o tempo inteiro, né, eu brincava, eu cheguei a calcular que eu peguei eu acho que 120, 140 voos no ano era muito parecido com o número de voos que ele pegava, porque realmente eu chegava a pegar, eu cheguei a pegar sete trechos em uma semana eu ia do, do Rio Grande do Sul ao, ao Pará né, na mesma semana, e foi uma experiência incrível. Mas é, é, essa, essa experiência de você ter um autoconhecimento, de essa preocupação com a sua inteligência emocional, essa coisa da meditação, por mais que eu não praticasse tanto, depois eu falo, ele sempre esteve comigo, da importância de eu saber quem eu sou. Né? E aí faz quase quatro anos é, que eu saí dessa dessa empresa, né, vivi aí. É, Momentos muito difíceis por causa da situação no Brasil, e eu posso falar que foi o Lava Jato, que eu acho que isso conecta muito a essa necessidade de você ter um controle emocional, porque a carreira da gente, a gente às vezes não planeja tudo, as coisas elas vão acontecendo. E aí eu fui, mudei para Ford, né? um Red Hunter me levou, e hoje eu estou com esse papel aí de ser responsável na América do Sul por todas as ações de recrutamento, né talent acquisition. É, cultura, treinamento e desenvolvimento, é, diversidade e inclusão, talent management, people analytics A gente deve ter mais alguma coisa que eu esqueci Mas a, a ideia é tentar criar uma melhor experiência para os empregados Fazendo com que de fato eles sejam, tragam o melhor dele para a organização Acho que é isso, Uau. qualquer coisa entra no LinkedIn lá e dá uma olhadinha Sim, e se conecta com você, porque eu acho que é muito para a gente é, aprender e inclusive observar, porque uh, o que, que você acredita, Salim, que fez com que você hoje né, se destaque e tenha sido uh, eleito profissional referência? Porque eu acho que você traz aí uma série de iniciativas, né, desde o momento que a gente se conheceu, eu tenho essa visão de fora, uhum. né, de ser um visionário, uh, de realmente experimentar, de ser criativo, de trazer... Uh, projetos inovadores dentro da, da Ford. O que que você, fa... o que que dentro né da, da, da sua cabeça, o que que você acredita que você faz de diferente né para estar tá sendo destaque? Ai gente, mas muita terapia viu primeira coisa. Eu acho que é uma, uma, uma, uma questão de muito autoconhecimento, sabe? Eu, eu tenho três psicólogos Boa. da minha família. Vou te minhas perguntar doenças... o que é o que que é autoconhecimento para você já estende depois aqui na na resposta? Eu acho que é entender as minhas fraquezas, as minhas forças, as minhas vulnerabilidades, como eu toco o outro porque a empatia é muito importante, às vezes a gente gera um efeito na outra pessoa e eu tenho percebido muito isso nas redes sociais né? você gera um efeito na outra pessoa que você não tem consciência então discutir sobre tudo isso, discutir a sua trajetória, o que te fez chegar até aqui os seus erros, os seus acertos, porque assim... É, não... eu, eu tenho várias fraquezas, sabe? e eu não tenho medo de colocar isso na mesa, inclusive com o meu time eu, uma vez estava só fazendo uma relação eu estava num um grupo de amigos eu falei ah eu chamei meu time uma vez e listei todos os meus defeitos assim porque eles estavam incomodados com alguma coisa que eu fiz para a gente criar uma discussão não todos os meus defeitos o que eu estava gerando de incomodo naquele momento para a gente gerar uma discussão e eu melhorar como pessoa então se assim, eu não tenho medo de, de demonstrar minhas fraquezas e expor isso porque somos todos humanos Obviamente que existem limites das relações laborais, das relações de trabalho que a gente precisa ter cuidado e respeitar, mas eu acho que essa autoconsciência, eu faço terapia desde os 5 anos de idade, meu pai, assim como fazer a aula de natação, a aula de inglês, a terapia, meu pai sempre entendeu que era um elemento muito importante, então eu sempre fui muito conectado com isso, tenho também algumas conexões esotéricas, né, semana que vem eu marquei um negócio para poder me conhecer um pouco mais, eu sempre estou tentando entender quem eu sou no mundo, como eu posso contribuir, né, é, né, eu não sei, assim, eu acho que vem de mim, eu acho que a primeira, a, primeira, a primeira etapa de qualquer programa de liderança, por exemplo, você já participou de alguns com a gente, Lígia, é o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento ele pode acontecer de diversas formas Ele pode acontecer você conversando com um amigo e pedindo para ele te dar feedback Você fazendo um assessment, você meditando Então é, eu acho que é isso, não sei, não sei se tem uma definição pronta Mas é assim que eu vejo E aí voltando a pergunta O que, é que eu faço diferente? Eu, eu acho que eu assumo riscos, né? riscos calculados mas eu acho que eu tenho coragem de provocar de forma bacana, de forma sutil, né, com perguntas, o sistema para tentar trazer coisas diferentes. né? E obviamente pode ser que não dê certo, aí a gente para, reflete, melhora. Mas é ter a, ter a clareza que o ambiente organizacional ele está evoluindo a cada dia. Então quando você tem a consciência que ele não vai ser, ele não vai ser linear, né, você tem que entender que talvez as práticas que você está adotando, elas precisam ser sempre reinventadas. Elas têm que ser sempre feitas de uma forma diferente. Então, eu tento muito trazer isso para a organização. Né? Eu acho que ter trabalhado com um ambiente muito criativo, que é um ambiente de TV, de certa forma, ajudou a trazer isso para o mundo corporativo. Mas hoje eu tento arriscar. né? E vamos lá. Por que a gente não pode fazer dessa forma? né? E às vezes não exige não um grande investimento financeiro, exige apenas o a empresa olhar e falar sim, vamos lá. Ou às vezes exige... É você não ter medo de perguntar porque eu tenho a sensação que às vezes algumas pessoas elas não vão além porque elas receberam alguns não do passado e elas acabam perdendo esse é, essa coragem de arriscar de, de tentar algo novo e, e e assim e tentar sempre aprender né a gente fala muito hoje que a gente é, vive em constante aprendizado etc então eu estou aqui com você eu vou aprender hoje né nesse bate-papo né ontem eu fiz um outro eu vou aprender porque eu, eu não vou estar 100% pronto nunca. E quando você tem autoconhecimento, talvez você tenha essa consciência, eu não sou perfeito, eu não vou estar pronto nunca, sem, nunca. eu vou ter que estar sempre em evolução para crescer. Ontem eu participei de uma live com uma pessoa de uma outra empresa e eu saí encantado com a fala e falei, ó, oh, tem uma coisa no meu discurso que talvez ela precisa ser melhorada. Eu acho que eu preciso evoluir, porque talvez eu esteja numa empresa com um mindset um pouco mais tradicional e o era uma empresa moderna, era XP uhum. Investimentos, eu falei: Oh, eles nasceram digital, olha olha a fala dele, olha que bacana isso, como é que eu posso trazer isso para o meu ambiente? Então acho que ter essa flexibilidade de entender que a gente está sempre em evolução é chave. Foi, era isso a minha resposta que você queria? não Perfeito, e eu acho que eu já até puxo o é, um gancho, porque assim existem indústrias diferentes, né e a gente tá e você hoje é, trabalha na Ford, que é talvez a indústria que mais vem sofrendo impactos e transformações nos últimos anos. Né? A gente vê que uh, os modelos precisam ser reinventados, né? os carros, os, os novos consumidores já não veem mais uh, talvez a necessidade da utilização dos carros nos grandes centros como há anos atrás né? Uh, existia essa necessidade e isso acaba impactando também Uh, nos funcionários, nos colaboradores né? Porque a gente tem uma indústria em transformação E aí eu até, eh, antes de conversar aqui com você Eu peguei uma frase do Henry Ford né? o como, o como esses criadores já são sábios né? E ele dizia Se você pensa que você pode Ou se você pensa que você não pode De qualquer forma você está certo <risos> né? E aí é o mesmo... Alinhando essa frase com o que o Daniel Goldman fala né, sobre inteligência emocional, ele diz que 80% do sucesso adulto vem exatamente da resiliência, da inteligência emocional, do quanto a gente treina essa habilidade para enfrentar todas essas situações. Então, como você enxerga talvez hoje, né, não só essa pandemia que é momentânea, nessa fase que a gente está vivenciando, mas a indústria automobilística já vem sofrendo grandes impactos. O que, que você tem desenvolvido junto com as equipes, né, para para prepará-los, né, ou até mesmo para suportá-los durante essa essa transição? De fato, assim, é uma jornada, né? A gente a gente até não se posiciona mais hoje como uma indústria automobilística, e sim como uma empresa de mobilidade. Uhum. A, gente não nasce, a gente não nasceu digital, né? a gente não é nativo digital, como fala, a gente foi ícone da segunda revolução industrial, fomos referência em modelos de gestão, e hoje a gente está se reinventando a cada dia, se reimaginando a cada dia, tentando se transformar a cada dia. Só que essa jornada para uma empresa com 117 anos, ela não é uma jornada fácil. Mas eu entendo que o primeiro exercício que ela tem que fazer, e a gente fez isso muito bem nos últimos anos que foi ter consciência de quem a gente era. Era quase um processo de autoconhecimento terapêutico, etc, da organização. A organização precisa conhecer quem ela é e entender aonde ela quer chegar. E assim a gente tem que montar algumas estratégias, alguns programas, algumas ações alguns elementos para a gente transformar a nossa cultura e chegar nos novos resultados que a gente espera Então diante disso a gente teve que começar a adotar algumas práticas né? E aí eu posso dizer de forma mais geral antes de falar de aspectos de inteligência emocional como trazer práticas de design thinking, práticas de inovação mais estruturadas dentro da organização a gente tem que rever a nossa forma de se comunicar com as pessoas, a gente tem que rever a nossa forma de se desenvol de criar desenvolvimentos, experiências de desenvolvimento eh, na organização, a gente teve que rever as nossas estruturas. Então, tudo isso a gente precisa ser revisto. E para passar por essa transformação, a gente precisa ser resiliente, a gente precisa de inteligência emocional, a gente precisa de calma. Eu me lembro que eu fui para os Estados Unidos a um treinamento, uns dois anos atrás, tinha uns ônibus que rodavam a Ford com salinhas de meditação lá nos Estados Unidos, era muito bacana. Né? Eles tinham paradas especiais em alguns momentos para você é, desconectar mesmo, para se conectar depois. Então a gente teve que criar práticas e ações e a, é, os programas de desenvolvimento, como eu falei, eles foram repensados muito mais conectando a estratégia do negócio, ou seja, se o meu negócio tem que transformar eu preciso que as pessoas elas reflitam sobre as atitudes delas, reflitam sobre quem elas são né? trabalhem o autoconhecimento delas para poder elas irem com a gente e a gente usa muito uma expressão em inglês na Ford que é change the way we work a gente precisa mudar a nossa forma de trabalhar para esse novo modelo e nada mais, e aí, vamos nada mais talvez rico do que a gente refletir sobre quem a gente é E a gente já adotava muitos assessments, muitas ferramentas Mas a gente tentou fazer uma coisa diferente Quando a gente lançou aí o programa que a gente chamou Drive Your Future Que você inclusive esteve com a gente né, fazendo uma abertura Que foi trazer competências e aspectos comportamentais Muito mais conectados a soft skills E skills que talvez fossem muito mais disruptivas para aquele contexto como por exemplo, a gente fez workshops de coragem A gente fez workshops de resiliência A gente fez workshops sobre flexibilidade e adaptabilidade E depois, quando a gente trabalhou essa base A gente trouxe o programa Search Inside Yourself Que você conduziu Para trabalhar as questões de inteligência emocional Porque viver a disrupção, ela não é fácil Ontem eu tive uma reunião com o meu, meu líder e falei assim tem alguns momentos que você vai precisar me dar uma força, porque ser agente de mudança não é fácil, e eu preciso que você me ajude aí para frente, a continuar seguindo, porque provocar tantas transformações, e como você brincou aí, referência, as pessoas olham ó, oh, é o menino que está tentando fazer coisas diferentes no ambiente tradicional, esse papel ele não é fácil também, eu preciso de muita energia para seguir adiante, e eu acho que cada um dentro da sua posição hoje no mercado de trabalho está vivendo um momento de transformação. Você está tendo que se reinventar. Então, como é que a gente cria ferramentas para ajudar os nossos empregados, nossos colaboradores, né, parceiros é dentro desse processo? Inclusive, depois da gente ter feito o programa mais longo ano passado, a gente voltou esse ano tentando estimular as pessoas a refletirem sobre o papel né, do mindfulness né, da inteligência emocional dentro dessa pandemia E como isso poderia ser uma ferramenta importante Porque a gente vivia uma desrupção, um momento de transformação Mas hoje a sociedade vive esse momento, todas Todas estão tendo que se reinventar de alguma forma Talvez algumas estão sendo menos impactadas em termos financeiros Mas sem dúvida elas estão sendo impactadas na forma que elas trabalham Ou elas estão sendo impactadas por algum outro motivo Então... É isso, não sei se a gente explora um pouquinho mais algum desses pontos, mas eu acho que é mais ou menos essa a narrativa aí é, não, da nossa jornada. O não é, é, é super bacana tudo que você está trazendo e, e o que eu, o que eu na verdade gostaria de explorar é que além né, de de vocês estarem no meio indústria de transformação é, todo esse impacto nos indivíduos, nos... quantos funcionários hoje a Ford tem no Brasil? Aí no Brasil entre 9 e 10 mil 9 e 10 mil, e você cuida da América do Sul? A gente tá falando aí de quantas pessoas? É, é um pouquinho mais, é porque a gente está fazendo um ajuste Eu era América Latina, a gente tinha 20 e poucos mil né? Então era, eu tô ainda nessa transição dos números né? Vamos supor tá. que é entre Não. 10 e 20 mil né? Perfeito. É, é, E aí é, é bastante gente né? E, e, e talvez seja muito fácil, Lígia, eu falar isso dentro do ambiente corporativo, porque tem oportunidades também. Como é que eu levo essa discussão para as pessoas que estão na, na produção dos carros, etc. Que é um outro momento desse processo, né? É a mesma questão de diversidade, de inclusão é, é, é, e de outros pontos que a gente trabalha de forma corporativa. Talvez corporativamente seja mais fácil a gente é, inserir temas novos, mas como é que eu levo isso para é um outro está um outro step é, como é que eu vou levar isso para uma massa é, de empregados diferentes né que trabalham de uma outra forma mas que também precisam disso né porque né às vezes é um trabalho né, mais operacional e, e, e diante de tudo isso, né, todo mundo foi impactado, né. A gente teve que criar um protocolo de empatia, né. A gente teve que criar uma série de ações para poder ajudar as pessoas a se conectarem com as outras diante do cenário do Covid. Perfeito, não, espetacular. É, eu ia chegar exatamente aí. Primeiro, eu fiquei super curiosa com essa história do, do protocolo de empatia. Então isso você, você vai ter que me contar. E sabe que eu, eu descobri recentemente lá nos Estados Unidos já existe né? Hum. o uh, Chief of Empathy né? Na verdade, o, C, o, o CEO né? de empatia das empresas E eu tô achando isso espetacular Por quê? Né? É... Primeiro você vai me contar do protocolo E depois a minha outra pergunta ia ser exatamente essa Com tantos públicos né? e perfis e uma massa tão grande de profissionais Que você impacta, né? toda essa comunicação que a gente faz é... Eu vejo muito uh, que vocês estão trabalhando também diversidade e inclusão. E aí a gente está falando de uma indústria em transformação. Né? A gente falou aqui do autoconhecimento, a gente falou aqui das pessoas serem re resilientes, mas também serem inclusivas, né? porque são steps uh, longos, que são steps de autoconhecimento e de uh, uma inteligência emocional muito alta, porque esses assuntos não são apenas a gente falar, né? mas para eu ser inclusivo, compassivo, empático, eu preciso realmente sentir e aceitar tudo isso. Então como você é, está trazendo esse assunto e maravilhosamente, né? e, e eu vejo aí uma série de iniciativas uh, e é isso que eu queria ouvir um pouquinho mais Eu, eu vou voltar naquele discurso, o mundo está mudando né é, O mundo está mudando, acho que é a nova frase, novo normal, como quiser E é. as organizações, elas, de certa forma, elas precisam entender E eu fico feliz, a gente já está nesse nesse contexto Que além de você vender um produto, você vender o um serviço, você produzir algo Você tem um impacto na sociedade as pessoas elas querem se conectar com sua marca pelo propósito que ela gera. Esse é um sinal. Do outro lado, a gente precisa aceitar que existem desigualdades na nossa sociedade, existem aspectos historicamente é, que não permitem que algumas, é, alguns grupos tenham acesso a algumas coisas. E esse assunto ele faz parte também da discussão organizacional. A gente é um reflexo da sociedade na nossa organização. A gente faz parte dessa sociedade. Então como é que a gente integra esses dois mundos? Além disso, olhando um olhar mais corporativo, diversos estudos hoje eles já mostram que a diversidade e a inclusão ela gera mais resultados. Né? Quem quiser aprofundar pode entrar na McKinsey, tem estudos incríveis que falam sobre isso. Então, diversidade e inclusão gera mais criatividade e inovação, gera mais engajamento, melhora o clima organizacional, reduz turnover, se pensar no nível mais é, operacional. Então, assim, tem várias coisas. Então, as organizações estão começando a perceber, né, talvez é, nos Estados Unidos e na Europa, isso tenha acontecido um pouco antes, mas principalmente no Brasil, na Argentina também, no México, que esse assunto ele precisa ser ecoado de uma forma diferente. Então, a primeira forma, e foi como a gente começou, são criando os grupos, né? são criando comitês de discussão de diversidade junto com o board, porque diversidade é um assunto que não é do RH, é um assunto dos gestores, é um assunto das lideranças, é, é criar é, a discussão da diversidade dentro das organizações, ou seja, como é que eu vou trazer a temática à tona para criar uma expressão que a gente fala muito eu acho que está muito conectado ao nosso tema, que é a segurança psicológica Você ter, ter, ter criar um ambiente de segurança para você ser quem você é E trazer o seu melhor para a organização e, e, e na sequência a gente cria grupos de afinidade No caso da Ford, a gente tem tratado cinco temas A gente está tratando a questão das raças Raça, né, muito mais focada nos negros, né, que são pretos e pardos A questão da comunidade LGBTI+, a questão do gênero e aí eu trago uma formação curiosa né e, e triste né a gente precisaria de 213 anos para equiparar parar aí é, os salários né e os cargos entre homens e mulheres dentro de uma organização né, se a gente continuar no ritmo que a gente está a gente tem a questão das pessoas com de deficiência que no Brasil é uma cota mal explorada mal mal explorada assim as empresas elas não usam de uma forma bacana e não criam planos de real, desenvolvimento e inclusão Ou seja, 86% das empresas elas dizem que elas só fazem isso por fazer E a gente incluiu também o assunto gerações Como empresa centenária, temos três quatro gerações trabalhando no nosso ambiente de trabalho E a gente entendia que a gente precisava trabalhar isso Então agora a gente tenta criar um ambiente mais seguro Para as pessoas falarem com ações, com práticas, com políticas obviamente é uma jornada né a gente está começando principalmente tendo todo esse histórico e sendo uma empresa tradicionalmente machista até a gente precisa de um tempo para construir isso mas eu acho que a gente já tem coletando é, a gente já, já, já vem é, conseguindo atingir resultados bem interessantes né então assim é é, é um assunto novo né a gente está aprendendo infelizmente é novo né porque os problemas estão aí há tanto tempo e a gente demorou para acordar e, e, e tá muito e eu acho que se eu não tiver eu acho que fazer uma conexão com o tema que a gente está tratando aqui a gente realmente precisa né, passar por essas transformações exigem da gente resiliência exige a gente mais inteligência emocional a gente precisa entender que não vai ser perfeito e que a gente vai se ajustando no meio do caminho E esse é um novo, essa é a nova forma de administrar, de gerir pessoas E de, e de seguir né, com inovações nas organizações A gente fala tanto aí de MVPs né? uhum. A gente precisa lançar coisas e ir ajustando, iterando, né, melhorando e é isso Muito bom Para concluir, eu queria te, per te perguntar é, Tudo isso que você trouxe, né, tudo que está sendo integrado com esse olhar na, nas empresas, o que, que se espera de um profissional que está entrando no mercado? Quais são as competências? Né? O que, que Quando vocês olham, vocês são né, Head aí de talento, o que, que vocês olham nessas pessoas que estão chegando? Vamos lá, eu vou falar de uma forma mais macro né? Eu até uhum. estudei um pouquinho pós-Covid, assim, pós essa quarentena quais eram as competências que eu entendia que, que o mercado estava falando, entendia porque a gente usa muito quando a gente fala de competências do futuro a, aquele estudo do World Economic Forum, né, que saiu em 2017 2018 e a inteligência emocional inclusive estava lá, né? Então, sem dúvida eu vou colocar a inteligência emocional como Ai, uma linda, dessas... daqui a pouco vão, vão achar que vão achar que eu combinei tudo com você, hein? Não, não combinei não, gente eu tenho, eu tenho eu tenho um script aqui do lado, gente, eu posso mostrar tem aqui minhas coisinhas eu fiz um vídeo antes dessa fala eu falei, já vai lá no Instagram e ver é. assim, eu acho que inteligência emocional a gente já fala disso há anos no mundo corporativo né eu acho que há mais de três anos a gente já fala disso o outro ponto eu acho que é flexibilidade e adaptabilidade você entender que você precisa ser flexível as coisas não vão acontecer do jeito que você pensou né eu brinco hoje eu estava numa reunião mais cedo falando que eu planejei meu ano de desenvolvimento com Tão bonito para 2020, eu tive que mudar em cinco dias e implementar dois dias depois. né Então, foi isso que aconteceu. Essa flexibilidade faz parte do negócio. Autogestão e autodisciplina. Seu líder não vai estar do seu lado todo o tempo. Então, você tem que aprender a, a, a trabalhar, gerar seus resultados, acompanhar, etc. Aquela brincadeirinha do líder que tá está mandando o cara ligar a câmera para ver o que o cara tá fazendo o tempo inteiro, não existe O líder não vai estar controlando seus tempos e movimentos todo o tempo, isso não vai existir E a proatividade para propor coisas novas, e aí eu já conecto muito com essa coisa da criatividade e inovação E aí muitas vezes as pessoas ouvem a palavra inovação e pensam, ah eu tenho que fazer uma coisa mirabolante, não existe inovação é tentar algo novo fazer algo diferente não necessariamente algo super disruptivo né pode ser algo simples uma pequena melhoria de processo fazer um benchmark olhar o que uma outra empresa está fazendo implementar então esse olhar do risco é importante eu adoro essa frase eu tenho usado muito que é desaprender e aprender essa capacidade de estar sempre em constante aprendizado né vocês estão aí né, estudando né e entender que Ano que vem uma coisa nova vai acontecer, daqui a cinco anos você vão ter que se reciclar. Esse aprendizado, esse estudo, essa presença né, nas instituições de ensino, elas vão ser constantes. Né? É, eu acho que também tem um lado técnico, Lídia, a gente está mudando é, é muitas coisas de tecnologia, e eu trago aí muitas questões de ciências de dados, muitas questões da inteligência artificial, machine learning. Esses assuntos eles vêm com tudo e a gente precisa se adaptar a eles, né? então. Eu mesmo interagindo com a área de analytics, eu tenho aprendido muito como é que a gente pode fazer análises e olhar o RH de uma forma diferente, né? O pensamento crítico, né? Para a gente resolver esses problemas complexos que acontecem com a gente, nessa vida, da gente são intensos e sem dúvida tem um olhar cada vez mais humano, né? Mais empático, né? Os líderes e é engraçado que eu dei isso numa aula semana passada. Tem um texto de 2000 que eu adoro, que fala de vulnerabilidade, que fala desse novo líder com fraquezas, com olhar mais pessoas, etc. E aí a capa das revistas né, de negócios, todas falando sobre essa nova liderança atualmente. E a gente já fala isso há tanto tempo, né, e eu acho que o, a pandemia ela só veio acelerar né, essa percepção e essa implementação desse olhar de fato é, focado nas pessoas que os gestores precisam ter. A gente precisa de tecnologia, a gente precisa de processos, mas isso tudo só vai acontecer se a gente tiver pessoas bacanas, pessoas estruturadas, pessoas conscientes de quem são e o que elas podem trazer de melhor para a organização. Eu acho que é isso, Lige Anotem aí, gente. Não, excelente. Super, super obrigada pelo seu tempo. Eu sei que sua agenda aí é super intensa. Eu agradeço a parceria, agradeço, né? ter e aprender com você, né? poder fazer parte aí de uh, dos seus projetos, dos testes, de toda é, essa inovação O rei, dos, que... o rei dos pilotos, <risos> haja piloto hein? Haja piloto, tô, tô <risos> junto, eu falo porque eu acho que aí está exatamente o grande diferencial a gente não ter medo de, de testar né? e de, e de colocar uh, projetos que talvez a gente acredite e que de repente a gente sente Deu certo, deu, não deu, tá tudo certo, né? Vamos, vamos o próximo Então que você continue realmente inovando, sendo visionário, testando, se arriscando é, Porque não é à toa que todo reconhecimento tá chegando é, Tem a força né, e o suporte necessário <risos> <risos> para poder ai, continuar ai. trazendo esse olhar Que eu acho que isso faz de você... É, esse profissional que está sendo né, reconhecido E talvez tá aí nessa indústria né, Nessa era né, da indústria automobilística Te traz ainda mais criatividade Se você já estivesse na digital Talvez é, outras habilidades seriam pedidas aí né? Então eu acho que o impacto está sendo realmente é, bem, bem relevante Então eu, eu super te agradeço Uh, muito obrigada, mesmo, pelo seu tempo. Eu vou escrever um artigo aqui também, publicar direitinho para a gente poder complementar essa informação para a nossa turma. Excelente. E, e a gente se fala em breve. Quer deixar algum último recado? Eu Cadê nossa que... meditação? Cadê, a, não, me fala das suas práticas. Vai, você vai ter que assumir publicamente novamente aqui. Eu já, eu já eu fiz, eu já meditei muito tempo na minha vida mas eu realmente eu parei faz um tempo e eu sei que isso me faz mal né eu acho que a gente entra num ritmo diferente quando a gente mas eu tenho que ser vulnerável eu tenho que assumir eu tenho dívida com você né mas é... mas eu acho que eu... mas eu mesmo assim eu ainda paro em alguns momentos respiro é, tento é, refletir um pouco me desconecto um pouco desse do mundo né, corporativo, para tentar ter um, work, um balanço aí estruturado, né? não, é, não é fácil. E o que eu mando de mensagem, é, é né, eu acho que são as futuras lideranças do nosso país, as futuras lideranças das nossas organizações que estão aí escutando a gente, muitos de vocês. Então, assim, eu acho que cheguem para contribuir né, e para ajudar a gente a transformar né, nossas organizações, né, trazer esse olhar disruptivo, esse olhar questionador, Claro, balanceando o resultado das empresas, que a gente está aqui para isso, mas também balanceando esse olhar de pessoas, esse olhar social, esse olhar né, né, conectado ao propósito maior, talvez, que todos temos. É isso, estou à disposição para quem quiser e valeu. Beijo grande, super obrigada. Valeu, obrigado gente, até mais.